E aí clãs Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Ghost Song Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas A gente está fazendo a gameplay completa na correria Hoje a gente pretende pegar mais uma peça da nave São cinco, é a quarta, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente tinha esperança em pegar a peça vermelha Então a gente explorou toda essa parte Quer dizer, quase toda essa parte Em busca dela E infelizmente não é por aqui que pega, <risos> falta a peça vermelha e rosa, vou tentar pegar a vermelha hoje de novo Tem uma passagem secreta que a gente não quebrou, como chega lá E no último vídeo a gente fez, bom vamos indo para lá né, vou pegar o teleporte aqui mais perto que é o laboratório Tamo aí já no laboratório, vamos salvar aqui, porque senão a gente vai parar lá, no outro save, se der tudo errado. Hum. É uma área complicada. Aí hoje é bem complicado. Ai, ai. Será que é aqui? Acordou agora, tá batendo em tudo, não tem problema. É aqui, é aqui. É tipo uma parede, né? A gente quebrou. e dá acesso a toda uma área nova. É. Não me engano aqui é um inferno. fazer por baixo, porque... Sim. A lança é incrível. Tem um item interessante. Adam's Tweak. é o Adam's Tweak. Aumenta o dano melee, mas também aumenta o dano recebido. A gente não quer. Prefiro não equipar. Aqui, ó. Toda essa parte nova que contorna ali. Pela direita. Nossa! Nossa, nossa! Pegadinha, né? Ó, infelizmente a gente tomou um daninho. Vou explorar aí. Com calma. Eu queria fazer duas peças hoje, mas melhor não. Ué Estava ter vindo por aqui? <risos> Legal, hein? Estou desapercebido essa entrada A primeira vez que eu visitei essa área foi por... pela essa, pela parede secreta lá no começo tem que ter o na parede o duplo para conseguir Aqui. tem esses bichos horríveis que são explosivos, claro como é que não seria, né? Por si só, independente de explosão, ele já fazia um barulho horrível, imenso O deve ser o um save? Uau! O um save é isso mesmo Um baita borboleta no fundo Não dá nada dar um monte de tiro no cenário talvez ver se tem alguma coisa secreta As áreas são feitas de uma forma para te deixar curioso ah. oh. <risos> A robozinha é muito... Pela Eu, termo correto. É bem bonitinhas as reações dela. Beleza. Inimigos explosivos por todos os lados. Quero muito achar o, o item de steal É muito bom, tá? acaba a preocupação das, da vida. Olha só, não parece muito que vai ter um, alguma coisa escondida aqui. Obrigadíssimo! Cada vez que a gente enfrenta uma conversão da Covid tão forte. Pronto. Vou dar um repertório que dá tudo certo. Aqui é uma área. Você vai visitar mid-game né? Que fala. Tem muitos recursos aí pra.. Explorar, bater, precisa de bastante HP. Por algum motivo o Figuete explodiu tudo agora 30 segundos atrás não matava nada Espera um pouquinho, espera um, um pouquinho Nada não Vamos ver como é que a gente está Eu esqueço, esse bicho ele.. É tipo aquele bicho do Half-Life, né? Ele tá.. Na verdade tá na cabeça de um outro bicho, aqueles bichos azul. Tá vendo? A gente derrota ele. A gente tem que matar aí. Parasita, depois. Tá, não é. Não é sempre. Em vez que você derrota ele, o parasita não cai. Olha só. Aparece ali que tem alguma coisa escondida. Ah! Beleza, chefe. Nossa. Vou dar uma variada aí de ataque para não consumir todos os nossos recursos Deu ruim, nossa deu muito ruim Acabou? Acabou tá, Não foi tão traumático é isso aqui. E eu achei que bastava é, Bastava estar nessa parte aqui Pra Para acessar ela, mas não tem que quebrar aqui, senão não tem como acessar. É um corta-caminho necessário porque é uma área complicada. Felizmente o desacerto que a gente está tomando é demais, então vou atrás da espadinha. Ela fica aqui perto. A espada fica mais fácil de derrotar. Beleza. O vídeo fica saindo da cabeça dela. Muito mais fácil. A gente tá aqui cá. Eu não sei como que a gente não pegou essa espada ontem. É tão perto.. Pode ser, tem que ir fora para baixo. Vamos lá de errado já. lá ah eu sei porque que a gente <risos> eu sei por que que a gente não pegou porque tem um chefe bem em cima dela e a gente ficou com receio de enfrentar o chefe esse cara aqui, só que ele não aparece, ele não aparece agora, e a, a lâmina, aí com essa lâmina fica fácil porque acontece o seguinte, ó. quando você pula assim, ó ela tá o dano de cima para baixo, ele tem todo o range aí do, do movimento. lá nossa barrinha, vocês têm uma noção de quantas vezes a gente foi derrotado por ela. A gente é incapaz de aprender. tomar uma garrafinha Muito bem Mais ou menos 25% aí. Não tem problema da garrafinha não é bom ficar muito perto dela nunca sabe. Isso não é bom, isso não é bom Ela é uma chefe bastante complicada Hum. Será que vai? Será que vai? Conseguimos! Vocês não têm ideia quantos desacertos a gente tomou. Conseguimos isso? Life Steel. A gente precisava desse. <risos> desse ataque pra derrotar ela. Sabia que tinha, mas não lembrava onde. Agora a gente. Pode estar parecendo não tão longo, mas a gente estava por muito tempo. Oh, o robôzinho está ali de solado. Vou pegar essa. Onde a gente sai? acho é onde a gente terminou o vídeo? Não, não. não. Vai ter o save, a gente pode carregar todas as caixinhas. Salvou. Conforme vai levando os itens é bom e salvando. Vamos subir aqui no nosso nível. Colocar em resolve que a gente tem aqui, tem um Large Cluster Será é que é necessário? Fazer upgrade Sim Fica mais um ponto de estamina Quando você chega no nível 30 que a gente chegou é, você ganha um achievement Mas o reparo total Vamos levar lá pro Rove peça, uma baita viagem até aquela... lá, bastante traumática, mas vamos indo, vamos hoje. Se a gente não tivesse enfrentado o ogro no último vídeo, aqui seria muito mais traumático, Não tem nome para por isso que eu fiz. Foi, com pouco trauma, mas foi. E quanto precisa para colocar o live Custa pra caramba, hein? Hum. Hum. Vamos desligar aqui, olha. Vamos ver que maravilha que vai ficar o jogo. Tira isso. Aqui tá maravilha. o subindo é sensacional só que o Life Steal é só estou dando físico, físico né? estou um dando o físico o jogo tranquilamente poderia ter um DLC Subir nosso HP. Acho bonitinho o barulho que esse bicho faz. <risos> que agora tá mais fácil, né? Muito mais fácil toda essa vantagem. Ó. Vou peitar esses bichos agora fácil, fácil. Olha isso aqui. Que durabilidade. Ele é o mais prudente dos bichinhos. Dos monstros. A gente vai salvar, a gente tá andando, tá indo bem. Vou subir aqui, não é bom. Faz parte de uma galinha, né? parece uma galinha dando bola... Well, I Desacerto que eu tomei daquela menina lá. vocês já notaram isso, vocês que acompanham me algum tempo. Quando eu tomo muito desacerto, tenho que tomar desanimada de falar. <risos> Nossa, eu esqueci disso aqui! Tem slime aqui agora. Os slimes não representam grande ameaça. Olá. Hello. forma a gente avança, vai aumentando assim as interações até o próprio cenário. Vai, já chegando, já chegamos, vamos entregar. Ele achou que ia fazer alguma coisa. Né? Espada com lifesteal é muito, muito overpower. É tipo, acabou o jogo. Acabou o jogo, agora não tem mais dificuldade. O que eu tenho que fazer é inimigos que dão muito dano, você mantém pelo menos a distância do contato corporal. Da era. Vou entregar depois eu salvo. You should slow down sometimes, Blue. É, a gente tá correndo. How está doing, Drifter? Doing, Drifter? Que ele tem aqui pra gente. Pera aí. Ele dá mais um healing core o core amplifier que dá mais. mais healing. Vamos entregar aí pro Roper. Aí sempre tem um diálogo. Muito legal. Prontinho, tá entregue. A gente teve o diálogo aí dos sonhos da Blue com o Carinha aí, com o Concluir por hoje Pronto... A Gontona tá falando Vai de perto ela Hoje a gente entregou a parte rosa o vermelho. Vermelha, a gente pegou a parte vermelha, entramos numa área complicada. É, atravessando a área aqui é, Pegamos a espada, pegamos o life steel também. A espada, temos o roubo de vida, derrotamos uma chefe muito, muito complicado. Muito Por causa do HP enorme dela. Mas deu tudo certo. Se vocês gostaram do gameplay, deixa o like, se inscreva no canal, onde de nossos vídeos a gente joga jogos de Metroidvanias e recomendações. esse aqui é os três ao mesmo tempo, deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta, lendo e respondendo se possível. E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!